Fala galera, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova. Hoje estamos aqui na casa, conhecida como a Casa do Lenhador. Uma lenda aí bem sinistra, né Thaís? Muito, Thiago. Diz que morava um homem aqui nessa casa aqui, pessoal. Ele era um cara que ele cortava lenhas, né Thaís? Isso. E ele era um cara muito encrenqueiro. E teve um certo dia que ele arrumou um encrenca... Com uma briga, né, pessoal? que é briga, né? Arrumou briga com um pessoal aí. E os caras veio até a casa dele e matou ele com o próprio machado que ele cortava as lenhas. Uhum. Sinistro, até Thaís? Muito ele caro. morava sozinho aqui nessa casa. E dizem que o espírito dele aterroriza o local. O que você acha, Thaís? Sinistro, isso, Sou louco vou conhecer essa casa aí. Vamos ver se ela tá aberta? Vamos lá. Galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, vamos ver se tá aberto aqui? Será que a entrada é por aqui? É. Ó, ah, tá a porta. Opa! Licença! Será que tem alguém aí? Da cobre, hein? É. Essa lanterna é ruim, né? É, por tá aqui essa lanterna. Esse não fica escuro disso. Ó, tá vendo? Tem lenhas aqui ainda. Ah, é verdade. Aqui, ó. Uhum. Eu acho que ele cortava o eucalipto, essas coisas, né? Sim. Sim, assim. Ih, tá trancado. Tá trancado. Ali tem outra porta, ó. Olha isso. Olha lá. Eita. Trancado? Então, parece que tem tá um parafuso aqui, ó. Ah, não deixa rodar. E será que Ah, mas por tem... que será? Um susto, cara. Deixa eu entrar aqui no buraquinho. Um banheiro. Um banheiro? Você tá tirando aqui. Não sabe. Pra travar o nada. Será que ela vai conseguir entrar dentro da casa? Então, agora foda. Não, tem água aqui, cara. É mesmo? Vai saber de quanto que tá isso aí. Vamos rodear a casa pra ver se tem outra porta pra nós entrar. Porque ali é só canela. banheiro, né? Que deu pra ver. É, aqui não dá pra ir. Hum. Aparecendo as casinhas de cachorro aqui. Ah, ali, né? Não, calafou. Agora não arrepio, cara? Eita! O que? Oi, Ali. O que? Machado. Nossa, cara. Tiago. Oh yeah. Será que era dele? Não sei. Hein? Ah. Credo, cara. Será que foi com ele que ele, que ele morreu? Hã? Será que foi com isso que ele morreu? Não sei, cara. Vocês mataram ele com a própria arma dele? O próprio machado? Isso aqui é machado? Ai, Fico... tá aberta a casa! A casa da vovó. É do vovô. É uma maravilha. Oxi. Alguém deve ter vindo aqui e escrevido isso aí, Aham. Uhum. Ai meu Deus. Porta lacrada, parece? Que estranho. Tem um buraco aqui. Não sei se fazendo Parece que trancado também. De lado vai ter um. Licença. Nossa. Licença. Que casa sinistra. Cara. Nossa, Thiago, que gelo que tá aqui dentro. Tá. Que casa sinistra. Tô todo arrepiado, velho. Cara, por dentro dela é tudo de madeira. Olha aqui. Credo, Thiago. Tudo preto. Então. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, tem outra porta que dá para o mesmo cômodo, ó. Quer deixar pra ver depois isso aqui? Você que sabe. Vamos deixar por último? Pode ser. Aqui alguma coisa vai tem que sair daqui. Então. Mas é sinistro aqui, hein? Sinistro. Ó. Oh. Diz que ele morava sozinho, Tiago, quando ele morreu. Mas será que ele tinha família? Será que ele já morou com alguém aqui? Filho, neto, por aquelas coisas que tá escrito ali sem. Ganhador? Cheio de sangue, Thaís. Credo. Tá vendo pingado? Vai aqui. Não posso nem mostrar isso. Não, não. pode nem mostrar, mas tá cheio, pessoal. Olha aqui. Só passa meio rápido, Thaís. Cheio de sangue. É meio seco já. Jesus. Jesus! Tá mesmo. Ixi. Cara, isso é.. É sangue, Thaís. Será que mataram ele aqui dentro? Eu não sei. Cara do céu. Fazer um negócio na parede meio que respingado. Ah, eu te JR. Ah, meu Deus, Deus Tiago. Que estranho, Tá Deus. ficando mais cabuloso ainda isso aqui. aqui. Eita, isso tá cheio que... de sangue, Thaís. Tá? tá cheio de sangue. Manchado de sangue, tá vendo? Tô. E olha o que está escrito atrás de você. Jesus. Dormi aí, velho, tem um bicho aí. Quarto tenebroso, cara. Cara, tudo marca de sangue. Cara. Será que morou uma, alguém depois dele aqui? Não sei. Não sei. Olha essa porta. É duas portas que unida. Cara, tá muito cabuloso esse local. Tá estranho, não tá não? Demais. Eu fiquei. tá cheio de sangue a casa, cara. Nossa, tem a casa inteira? Ai, Tiago. O que, que será? será. Será que mataram ele dentro da casa, é velho? Então, eu não sei. E esse fogão ali hein? Então. Tem um ovo. Tem alguma aqui? coisinha? Tem A gente É. Mora do céu. É, tá cabulosa essa casa aqui, tá? Ó. Muito cabulosa. Nossa, não parece uma formato de uma entidade ali? Aqui, você fala? É. Essa, essa mancha aqui? Tipo, a assim, ah, cabeça, uhum. o corpo descendo assim. assim. Parece? parece mesmo. Soma de quantidade. Ai, Tiago. já tava ter... achando estranha essa história aí, velho. Eu, eu fiquei... Agora eu, eu, eu, essa a casa... A casa cheia de sangue. E olha cara. como que é o piso dessa casa. A gente, cada um de um jeito. Você vai querer entrar lá? Eu não sei. O que, que Vamos você lá? Acha? Vamos lá, nós olha lá como que tá lá. Tá. O que que tem hum, lá, né? Então. Eita! Oi. passarinho entrou correndo. Passarinho? Aham. Uhum. Vou abrir. É banheiro, cara. Por que, que os banheiros estão lacrados? Não sei. Ai, ai, ai, tô com medo. Eu Sério? Com... Hein? Cara, por que os banheiros estão assim? Fechados. Ai, não tô me sentindo bem aqui não. Ai, fecha aí. Tem um cômodo lá no fundo, vamos lá ver? Não. Ali? Vem, vamos. oi gente de santo, tá a casa inteira. Tá estranho demais essa casa. Por que, que os banheiros estão assim? Tem gente que fala que. trabalho que ele fazia aqui, Ah, é verdade, olha aqui, ó. Tem gente que fala que, que vê ele andando pela redondeza, né? É. Tinha com o machado na mão. Olha Pode que ele bonito. O trabalho. Aham. Uhum. Ah, era. Uma tuia. ah, tem um trabalho bem bonito ali. Escrito de madeira aqui, pessoal. Mas eu não vou mostrar porque ah, tá é escrito verdade. o nome do sítio aqui. Não sei se é da, daqui. Né? O editor, se apareceu o nome ali, se é borra. Mas não apareceu o nome. Ah, não é isso. Era uma tuia aqui, né? Uma tuia. Ó, tem um moinho aqui, ó. Aqui é. tem mais um negócio de madeira. É. Ele deveria fazer os trabalhos e guardar aqui, né? Para vender, alguma coisa assim. Nossa, pode ser. Parece que tem outra coisa aqui, ó. Amor. Ai. E hum. Furou? Senti um pouquinho a ponta do prego. Tem como pôr lá embaixo, vai logo. Nossa, esse sítio aqui é tenebroso, hein, cara. Ah, é uma dispensa deu. Deixa eu ver. Quer entrar? Ah, está tá cheio de morcego lá. quer entrar lá? É. Entra lá. Um desenho aqui. Fizendo algum vidro aqui. Aqui tem mais um monte de lenha, ó. Tá vendo? Tem mesmo? Quase cortei meu pé, cara. Sinistro aqui, né, Thiago? Sinistro. Thaís, tá, vou querer vir à noite aqui, hein? Será, velho? Vou querer vir. Vou falar você, seu, o clima ali dentro daquela casa não é bom, não. Eu entrei dentro daquele banheiro lá e comecei Olha. a me sentir mal, velho. Olha isso. Ela é muito tensa. Pessoal. Sinceramente, essa casa aqui, de dia, é uma das que eu mais me senti, esse assim, um negócio estranho, uhum. cara, entrando dentro. Há um negócio ruim entrar dentro dessa casa aqui, cara. Olha, é ruim, cara. O que, que você achou? Uma sei lá, velho. Agora, eu não sei se é porque eu vi aquele monte de sangue, cara. Nossa, uhum. me deu um bagulho muito ruim, cara. Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa exploração. Desce o dedo no like aí. Se você não for inscrito, se inscreve, tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. Tamo junto, é nóis, falou, fui!